E está começando mais um vídeo no canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje eu analisarei mais detalhadamente o segundo teaser da série Os Anéis de Poder. Eu tenho certeza que você deixou passar alguma coisa. Prime Video soltou esse segundo teaser na quarta-feira 6 de julho e você encontra até uma versão dublada lá no aplicativo do Prime Video E aqui no canal você encontra a versão legendada desse teaser Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E se você quiser estar por dentro de tudo relacionado a esse universo fantástico, fazer parte de um clube de leitura, estar tá dentro de um grupo exclusivo fechado só para membros, Faça parte desse clube de membresia aqui do canal O Bolseiro e tenha muitos benefícios. Até porque estamos na melhor época para ser fã de token, né? muita coisa legal saindo e você não vai querer ficar por fora e sem entender nada. né? Então venha fazer parte dessa sociedade, só clicar no primeiro link da descrição. Sem mais demora, vamos à análise. Já começa com uma paisagem maravilhosa aqui da Nova Zelândia, né? As montanhas. Temos mais uma vez aqui, essa torre de vigia, que o pessoal levantou aí na internet, seria Ter Harad, né? Também, se você pesquisar aí, dá um Google aí, Ter Harad, você vai encontrar também que é o vilarejo, né? Que a Brony Mora, né? Em Ter Harad, seria ali na região mais ao sul da Terra-média em Harad mesmo, né, tem essa região chamada Harad, mas Tir Harad, é, não temos ali no, no legendário, né, no universo Tolkien, no, não encontrei Tir Harad, mas Harad é a região completa ali, a gente encontra, e possivelmente é nessa região aí que fica essa torre, que fica ali o vilarejo da Bronwyn, né só voltar mais um pouquinho, porque tem o pessoal ali na Ponte, ó, se vocês observarem, eu vou voltar aqui. Ó. Tem duas pessoas indo em direção à torre de vigia ali, né? e depois já troca a cena aqui para o Sadok Burroughs ou Sadok Covas. Né? Então ele está aqui lendo um livro, e aí tem algumas inscrições aqui nesse livro. Alguns símbolos, né, voltar mais um pouquinho aqui a gente ver. São inscrições bem rústicas, né, acredito que seja algo exclusivo a série, né, eles criaram esses símbolos aí a série. Pode ser que eles tenham usado como base algum estudo de Tolkien em relação a essas inscrições mais arcaicas, né. E lembra um pouco um símbolo ou outro aqui, ou a forma, né, lembra um pouco o alfabeto Goblin presente nas cartas do Papai Noel. E nessa cena aqui, o Sadok Covas, ele meio que está consultando né, esse livro, não sei se é um livro de profecia, se é um livro de astronomia, que ele vê ali a posição dos astros, algum guia, algo desse tipo, em relação às estrelas, né porque é, vocês vão ver aqui mais para frente que tem esse fato do meteoro né, estar caindo, e aí ele fala sobre o céu está estranho. está vendo ali se tem alguma ligação, com esse meteoro né Se ele encontra alguma coisa nesse livro Meio que ancestral Continuando aqui The skies are Ele pega e fala que o céu está estranho né E aí olha o céu E em seguida vem já aparece a cena ali Do meteoro Caindo né Ficou bem legal essa caracterização Do, do sadoc aqui é, na versão dublada, né? em português, ali dentro do aplicativo do Prime Video A gente pode perceber é, o sotaque carioca, né? um sotaque bem forte ali, carioca Então a gente já tem aí é, uma ideia né? de onde a dublagem está sendo feita né? Eu até vou chutar aqui, tá? que eu acho que essa, que essa voz aqui parece muito do Elcio Romar né? O Elcio Romar, dublador Elcio Romar, também é um dublador muito conhecido aí. Fez várias dublagens conhecidas, tá há muitos e muitos anos dublando, né? Mas talvez uma dublagem que vocês possam lembrar aí, é que o Elcio fez, é a do Sirius Black, né? No Harry Potter ali. É, essa é a voz dele, do Sirius Black. Mas eu tô chutando aqui, tá, galera? Não dá para saber porque tem muito pouco tempo de fala, né? Então, tô chutando aí, parece a voz do Elcio Romar. Mais uma coisa que, que é clara É que realmente é uma voz Um sotaque carioca, né? Vamos continuar aqui Essa cena do, do meteoro Tem algo parecido no primeiro teaser, né? Novamente Nosso querido amigo aqui Gil Galad O Gilgaludão tá por aqui novamente Essa cena, eu acho que é a mesma né? do, do primeiro teaser Que saiu lá no Super Bowl Ele olhando ali para o céu é, e essa cena aqui é muito bonita, muito linda mesmo. Eu gostei, gostei demais. Essas aves aqui vamos, vamos soltar e depois eu volto. Bom, vamos voltar aqui nas aves nesse momento aqui. Ó. É interessante que essas aves elas são um pouco diferentes, né? Elas têm tipo um, um rabo maior, né? Bem diferente assim. Eu, eu achei, não sei se vocês concordam comigo. Olha lá, achei bem legal. E tem aí esse navio, né? Esse navio com o formato de cisne, né? Bem característico, um navio élfico, né? E podemos ver também, voltando um pouquinho, que não tem remos. Navio sem remos, ó. Não tem. Apenas essas velas aí. E aqui. A gente pode notar também que tem uma o céu também está estranho, né? O céu está com cara de tempestade. Eles estão indo em direção ao sol ou pôr do sol, pelo que, pela luz que a gente vê ali. O navio está nessa direção, ó, pela luz que está batendo no, no rosto aqui da Galadriel. E aí eles olham para o céu novamente e faz aquele link com o meteoro, né? Não sei se... Eu acho que não tem esse link. Esse meteoro, nesse teaser, pelo que eu percebi, é só para fazer o link entre as cenas, né? Muitas cenas realmente eles estão olhando para o meteoro, os personagens, mas outras não, é só para fazer um link mesmo. Eu acredito que essa cena eles não estão olhando para o meteoro. O meteoro não está... É caindo nessa cena aqui, estão olhando para o céu, para o sol, talvez, para essa tempestade que está chegando. Outra coisa que é legal notar é a roupa da Galadriel. Na verdade, as roupas dos elfos estão praticamente todas iguais, né? Estão usando as, as mesmas roupas aqui e a Galadriel não está de armadura nem nada, né? E lembra bastante aquela cena... Talvez ela esteja com essa mesma roupa. Talvez a, a, aquela cena do primeiro teaser em que Halbrand encontra ela. Tem um naufrágio. Saiu até na, na Vanity Fair né, falando que, que o Halbrand encontra a Galadriel lá. Tem a, aquela foto de, no set de filmagens. Né, ele encontrando ela ali. É, depois Após uma tempestade. Eu acredito que seja após essa tempestade. Eles estão aí um momento antes, uma cena antes de ocorrer a tempestade, e aí esse navio aí, ele vai a pique, né? Ele a, ocorre o um naufrágio aí, né? E aí eu acredito que praticamente todo mundo aí morre, menos a Galadriel, né? Todos os elfos aí morrem, e aí ela é, é encontrada pelo Halbrand. Eu acredito que seja essa cena aí. E eu também acredito, né? Tudo isso aqui é, é, é, é especulação, né? É, que eles estão indo em direção a Númenor, tá? Eu acredito. Por quê? É, se a Galadriel não estivesse nesse navio, ele, eu chutaria que eles estariam indo em direção ao oeste. Algo muito comum dentro do universo Tolkien: os, os elfos pegarem os navios ali, né? Para ir para o, o oeste para ir para as Terras Imortais, né? Pegarem os navios ali é, é, nos Portos Cinzentos e abandonarem a Terra-média, isso né, ocorre, né, é algo muito comum, só que a Galadriel não fez isso, a Galadriel fez isso só lá no final da Terceira Era, né, já após a Guerra do, do Anel, então é, ela não queria, na verdade ela ainda está ainda, ainda tá na intenção de montar o reino dela e tudo mais, né? então ela não estava querendo ir, querendo voltar para as Terras Imortais e para o Oeste. Então, eu acredito que ela estava indo, como ela é exploradora e tudo mais, estava indo em direção a Númenor, que também fica rumo a Oeste, né? Tanto que se chama Terra do Oeste. Númenor, a tradução, né? Significado Terra do Oeste. Então, estou chutando Oeste por causa do pôr do sol, estou fazendo todo esse link aí. Eu acredito que eles estão indo para Númenor, houve uma tempestade, alguma coisa aconteceu e... Teve esse naufrágio aí, a Galadriel sobreviveu, foi a única sobrevivente. E aí que ela encontra Hallibrand, né? Então, tô achando que é isso. Escrevam aí nos comentários o que vocês acham. Continuando aqui. Mais uma vez o um meteoro. em Quarto aparece aqui. Ele tá olhando... Eu acho que ele não está olhando o, o meteoro, né? Até pelo brilho ali é, no olhar dele, um, um brilhozinho branco, o meteoro ali mais alaranjado, vermelho, né? Acredito que ele está olhando para alguma coisa, talvez dentro ali de Moria, né? Se eu não me engano, o Matt do Nerd of the Rings, né? Vou falar algumas coisas aqui que eu, que eu dei uma olhada lá, assisti o vídeo dele, a análise dele muito boa também. É, um grande abraço, Matt, do Nerd of the Rings aí. Ele falou que talvez, que ele acha, né? Que o, o Durin Quarto está olhando... Para o Elrond, né? Que a gente sabe que, que o, o Elrond visitou ali Moria, né? Tem no primeiro teaser ele ali meio que competindo ali com, com os anãos, né? E aí talvez seja essa visita aí. Então ele aparece rapidamente aqui o Durin Quarto. Vamos continuar aqui. Volta mais um pouquinho. Temos essa cena aqui em Lindon, né? Falando nisso, assistam o vídeo aqui no canal sobre Lindon. Falo tudo, tudo que vocês precisam saber sobre Lindon. Tem aqui no canal o vídeo. Assistam depois. Aqui a gente pode ver o Gil-Galad de costas, né? Naquele mesmo, aquele mesmo lugar. Nessa, esse lugar aqui é, é, aparece o tempo inteiro em fotos, né? No primeiro teaser também. É, aqui onde a, a Galadriel ela é ordenada ali. Talvez general, algo do tipo, né? Esse mesmo lugar aqui onde tem aquela... Cerimônia. Só que tá de noite agora, né? E atrás dele está indo, possivelmente, o Aaron, né? Porém, ó, a gente pode perceber que realmente parece o Aaron, tá? A, ali, ó, vou colocar bem nesse momento aqui, ó. Parece o Aaron mesmo. Porém, as vestes estão mais escuras. Que aí na próxima cena a gente pode, né? Dá a entender, na verdade, que é o Celebrimbor. Olha só, as vestes do Elrond é um cinza um pouco mais claro. Do Celebrimbor tem esse tom né, um pouco mais escuro, né, um verde mais escuro. Aí. Então, eu acredito que não é o Elrond. Eu acredito que seja o Celebrimbor aqui. Ó. Acredito, né? Não tenho certeza, porque tem uma outra foto que saiu na, na Vanity Fair do, da Galadriel e do Elrond juntos e nessa foto se eu não me engano vou colocar aqui essa foto ele também está com uma com, está com vestes escuras né na mesma tonalidade aí do, do Celebrimbor então eu tô meio a meio né tô tô indeciso em relação a isso escrevam aí também se vocês acham que nessa, nessa cena aqui é o Elrond ou o Celebrimbor Conversando com o Gilgalad Os dois né, são possíveis né, essas, essa, Esse relacionamento aqui Essa cena com os dois Porque temos aquela foto Daquele banquete né, Daquele momento ali Que tem o Gilgalad, o Gil Elrond, o Celebrimbor, o, o Durin Quarto, Tudo na mesma mesa ali né, é, Fazendo aquele banquete Então é possível também Ser tanto o Errand quanto o Celebrimbor. E aí tem essa cena aqui Voltar só mais um pouquinho. Vemos o, o Aaron, o Celebrimbor. Aqui, gente, ó. Aqui, ó. Eu acho legal isso. Que o Celebrimbor, ele não tá tão velho, né? Nas fotos, ele a gente até brinca, né? Falar do, do Palpatine lá. <risos> que o Celebrimbor o, o tá muito com cara de velho. Porém, nessa cena aqui, ele não tá com cara de, de muito velho, não. Não sei se vocês concordam comigo aqui, ele tá mais jovial aqui, tá? É, então temos o Elrond, de Celebrimbor, é, e dois soldados élficos aqui, ou dois soldados elfos, né? É, e temos uma floresta aqui de fundo, né? Isso é, é bom falar dessa floresta, vocês vão entender o porquê que eu tô falando. Vamos voltar aqui, ver a cena completa, ó. Olha o quanto que eles é, viram ali, fazem esse movimento virando ali o rosto, o pescoço, né? Por que que tô falando isso? É, o, o, o Matt também falou assim, que, do, do Nerd of the Rings, que talvez, talvez, né? tudo também especulação. Eles estariam, nesse momento aí, não seria mais em Lindon, né? Isso eu concordo também, por causa dessa floresta, por isso que eu falei da floresta já não é uma floresta dourada, né? Já eles é, não estariam mais em Lindon, estariam ali na, nas portas de Durin, né? Nas portas de Moria, né? De frente ali as portas de, os portões de Moria e estariam vendo, né? É no momento que o o, o vai visitar Moria, como a gente sabe que ele foi lá, né? Teve aquela competição, tudo mais com, com os anãos. E aí o Celebrimbor com dois soldados, né? É, é, elfos ali foram escoltar ou levar Errand até os portões ali de Moria, né, faz muito sentido mesmo, né, e ele foi ali, é, talvez, negociar com os anãos, né, fazer essa é, aliança, talvez, é, e aí eles estão olhando aquele famoso portão, né, portão de Moria, feito ali por Narvi, né, e desenhado por Celebrimbor, né, Vale Amigo e, e Entre, nesse né? portão famoso. Só que eu acho que não é, é isso daí, por quê? Mais uma vez, a floresta atrás, né? Teria que ter aquele lago, né? Então, se eles estão de frente, a floresta está muito próxima a eles. Não dá espaço para ter o lago de frente a esse portão. É, outra coisa, o tanto que eles viram esse pescoço, o portão seria um portão gigantesco, né? O que não é tão gigante assim, né? É um portão grande, mas... Olha o quanto que eles viram o pescoço aqui, ó, para olhar as inscrições. Então, eu acho que pode, pode. Eu acho que não é o meteoro, também por causa do brilho. Ó, não tem nenhuma luz, nenhuma luz alaranjada ou vermelha no rosto nem no, no, nos olhos deles. Então, eu acho que não é também o meteoro. Faz esse link, né? Mas não é o meteoro. É alguma outra coisa. Mas eu acho que não é o portão de Moria. E também não é o meteoro. Aí em seguida aqui, nós temos a Bronwyn e Arondir. Aqui eu acredito que... Pode ser que eles estejam vendo o meteoro, sim. Né? Nesse, nessa cena. Ou mais um link aqui. Porém, a cena seguinte, temos de fato é, eles vendo aqui. Acho que... Só tem duas cenas que mostram de fato os personagens vendo o meteoro, que é essa cena aqui do, do Arondir com a Bronwyn e a cena da Elanor, né? Vamos continuar aqui. Mais uma vez volta na torre ali de vigia na né, Inter Harad e ali a gente pode ver já o Arondir. Possivelmente ele foi para essa torre aí é, de vigia, né? após ver essa queda né, do, do meteoro, acredito que ele foi para ver onde mais ou menos o meteoro caiu, para ver se conseguia é, identificar alguma coisa ao longe, né? não podemos esquecer que ele é um elfo, tem essa visão aí um pouco mais ampliada, né? e aí é muito legal porque a gente já tinha essa, já, já havia saído essa foto na Empire, né? a gente já tinha visto essa, essa imagem aí, agora... Vendo em vídeo É bem legal mesmo Ah, antes da gente continuar aqui Eu esqueci de mostrar um detalhezinho Dois detalhes, né? Tem, temos muitos broches aqui, né? Temos o broche aqui do Errand Vocês podem notar E aí é, vai outra brincadeira Com Game of Thrones aqui, né? Parece o, o, um, broche, um broche parecido Aqui com a mão do rei, né? <risos> aí o pessoal do Game of Thrones Vai, vai me crucificar aí que a gente brinca com isso E agora eu tô falando que a série do Senhor dos Anéis Tem referência a Game of Thrones Olha que loucura não, Mas parece né galera, acho que vocês podem Vocês concordam comigo Esse broche aí do Elrond E tem o broche, teve o broche também do Do, do Sadoc, né Mas é bem simples mesmo Não quis nem parar pra falar muito sobre isso Mas esse broche do Arondir Lembra bastante aí os broches de Lothlórien, né? Que a Sociedade do Anel ganha ali de Galadriel ali quando eles passam em Lothlórien. E tem tudo a ver o Arondir sendo um elfo silvestre, né? Ter um broche assim e ter essa referência. Porque muitos dos elfos silvestres foram para Lórien, né? Muitos dos elfos silvestres é, foram morar em Lórien. Então vamos continuar aqui. Voltando mais uma vez. E a próxima cena... Ela! Essa cena aqui foi muito legal mesmo. Foi uma revelação, né? Podemos ver aqui. Tarmiriel. Tarmiriel foi a filha de Tar Palantir. Foi o último rei bom, né? Pois os reis númenóreanos tinham caído ali na sombra, né? E a, o rei após ele também foi o que mais caiu na sombra que foi o Arpharazon. E ela herdou o trono de seu pai, porém, é, o Arpharazon, que não era herdeiro, casou com ela, com, a, com essa rainha, né, tarmíria somente para herdar o trono, somente para tomar, não é nem herdar, né, é para tomar o trono mesmo, reinar no lugar dela, né. E ela foi forçada a se casar com a Arpharazon, né? Gostei demais dessa caracterização dela, né? Ficou muito bonita mesmo. Voltando só mais um pouquinho aqui. A gente pode notar, além da caracterização dessa rainha Númenoriana. Podemos notar aqui o soldado Númenoriano, né? Ele tá com escudo, com desenho aí de sol, né? Então, praticamente todos os detalhes em Númenor nós temos... Esses detalhes desse sol ficou bem legal mesmo. né? Praticamente todo lugar, até na espada que, que saiu de Elendil. Né? A gente pode ver ali que Elendil tem um desenho do sol. E podemos notar também que esse soldado aqui no Menoriano, o capacete dele. Deixa eu ver se eu consigo voltar um pouquinho. A gente pode ver que o capacete dele. Lembra bastante aqueles capacetes gondorianos, né? Presentes ali na trilogia de Peter Jackson Porém, a armadura, diferentemente de Gondor Que era prateada Essas armaduras são... Tem essa tonalidade mais dourada, né? E a gente pode notar também Vou botar só mais um pouquinho Que estão caindo pétalas brancas Olha só Pétalas brancas. Talvez seja alguma coroação, assim como houve ali com o rei Eléstar, com Aragorn, né? Que caíam as pétalas brancas da árvore branca, no caso aqui em Númenor Nimloth, era a árvore branca. Ou já seja pela cara da, da rainha Númenoriana aqui de tar pela cara de... Assombro dela, né? Talvez já seja aqui. A gente sabe que essa árvore ela foi queimada, né? Que Sauron, é instruiu ali, né? O rei a queimar essa árvore, né? Quem sabe seja o momento que Nimloth está sendo ali queimada e essas são as cinzas da árvore branca, né? Infelizmente. Então vamos continuar aqui. Mais uma vez o Meteoro, é, temos uma cena muito parecida no primeiro teaser, se não me engano é a mesma cena. Só que não temos no primeiro teaser, isso daqui vocês viram o que eu vi? <risos> Voltando um pouquinho aqui, olha só. Vou deixar a cena toda. Volta um pouquinho. Eu vi antes. você vocês viram entes aí? Olha só, olha só. Também, mais uma teoria do Matt é o seguinte: na verdade, tem duas teorias vou trazer aqui para vocês. É que nós podemos ver é, três árvores, né? É, em movimento, aí, né? Movimentos humanoides, digamos assim: uma na direita, uma na esquerda e uma menorzinha no centro. Uma das teorias é que essas duas. Do, do, dos cantos, né, da esquerda e da direita elas maiores, porque a gente pode ver que elas estão é, no chão, fincadas no chão, né que elas estão plantadas que elas só movimentam o tronco, mas elas não se movem é, não saem do lugar ali, né e elas são essas duas são horns, né e a do centro seria um ente então, dois horns e um ente no centro. A segunda teoria do match É que. Um seria um ente. Pode ser o da direita aqui. O da esquerda. Uma ente esposa. <risos> entre esposa aqui. E o do centro. Um jovem ente. O filho do, desse casal de entes aqui. É né? outra teoria. Então vamos continuar aqui. E me falem aí. Deixem nos comentários se vocês gostaram. Diverentes aí Na série Os Anéis de Poder Mais uma vez Eleanor Brandfoot Né Não sei como que vai ficar o nome dela em, em português né Voltar só mais um pouquinho aqui Então Ela vê que de fato O meteoro caindo é a segunda cena Que temos de fato Um personagem ou Personagens olhando para o meteoro Cair e aí ele explode ali, ó Caiu Logo em seguida vem O Senhor dos Anéis, os anéis de poder Legal, vou voltar um pouquinho aqui Essa última cena é bem legal também Deixa eu voltar mais um pouco Bem aqui, ó Tem um rosto aqui gigante de pedra, né E aí tem o letreiro A jornada começa Opa, volta um pouquinho aqui Vamos parar bem aqui, ó a gente pode observar ali temos mais dois duas faces aqui nas rochas, né? Tem uma lá na frente, tem uma aqui no meio, né? E também temos ali um barco que acredito que seja um barco numenoriano, né? Ou um barco élfico de Tol herécia né? Nós sabemos que os elfos ali de Herécia visitavam durante muito tempo, né? Antes de Númenor cair na sombra, eles visitavam Númenor, tinham essa amizade, eles passaram conhecimento, deram presentes e tudo mais para os Númenorianos. E eu falo isso porque as velas, né? Lembram muito ali, talvez penas, né? De Cisne. A gente não pode ver a frente do barco, mas acredito que tenha sim. O formato de um cisne, e mais uma vez nós podemos ver que não tem remos, né? Eu acredito que seja um barco é, de tolerância, se não um barco menoriano aí que esteja entrando, um navio menoriano que esteja entrando aí na cidade, né? Temos uma cidade aí bem bonita também, uma arquitetura muito moderna, muito bonita ali na frente, algumas torres. Também é possível notar uma outra estátua de pedra ali, a gente pode ver, que é um homem, né, ele está sem camiseta ali, né, cabelo grande e da mão dele cai água, né, e abaixo dele tem alguns cavalos, né, temos cavalos em Númenor, então pode ser que tenhamos alguma coisa relacionada a isso, outra coisa interessante é o domo que tem ali naquela cidade, né? Também o Matt falou que essa arquitetura, essa parte ali, lembra muito Minas Tirith, né? é Aquela a cidade sobressaindo ali da montanha. Então, lembra muito Minas Tirith. Mas é interessante notar o domo que existe ali em cima. É dourado, né? Pode ser que seja um monumento ou algo para políticos, talvez, né? Porque tínhamos o conselho do do rei né então tinha ali a galera que fazia parte do conselho do rei talvez se reunia nesse lugar tô apenas especulando mesmo Vou continuar aqui então temos um novo teaser teremos um novo teaser dia 14 de julho 14 de julho então se preparem aí teremos um teaser Espero que um teaser maior, esse daqui tem um minutinho, menos de um minuto, né, se for ver de cena, bem menos de um minuto, então dia 14 de julho teremos um novo teaser, espero que seja um trailer, né, um trailer mesmo ali de uns dois, dois minutos e meio, quem sabe três, tô, tô, tô esperançoso aqui, né, três minutos... De, de trailer seria surreal né então 14 de julho claro que teremos análise aqui no canal teremos todos os detalhes aqui no canal e é isso galera o vídeo vai ficando por aqui não se esqueçam de se inscreverem no canal de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações isso me ajuda muito e não se esqueça de comentar o que que você achou desse desse teaser muita gente falando muitos comentários mas seja sincero aí que que vocês acharam estão esperançosos depois de, de, ver, de a gente ver os entes aí, algo muito bonito mesmo. Escreva aí nos comentários o que vocês acharam dessa análise, se vocês notaram alguma coisa que eu também não vi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 É, assim.